Mas olha só... Hein? Mano, hoje faz literalmente um ano que eu comecei com a volta do canal Porque eu já tinha começado, eu parei, aí eu postei uma vez a cada ano E hoje faz literalmente um ano que eu falei, vou postar toda semana e foi uma correria, foi um tempo bom, foi um tempo de aprendizado, pra mim todo esse tempo, essa primeira temporada do canal foi aprendizado, foi muito bom. É, aprendi a mexer na câmera, comprei uma GoPro Hero 8, pra quem pergunta pra mim qual é a câmera que eu uso essa daí. Em breve eu vou postar um vídeo, tipo, mostrando meu setup gamer, que agora eu vou voltar a cadeirinha gamer, eu vou botar... É, eu vou botar... É, eu vou botar vai ficar legal, vai ficar legal. E, mano, eu gravei muito vídeo, eu gravei, tipo, de 100 vídeos que eu gravei, 40 foi pro ar, mano Porque a gente postou, tipo assim, a gente gravava no dia 2, 3 vídeos e só um salvava, só um ficava bom. e a gente falava uns absurdos. Ou nós ficava bêbado no meio do vídeo e ficava horrível, né? Falava uma coisa pesada Ou o assunto. É, ou distorcia completamente o assunto, nunca levava a lugar nenhum. E, mano, foi mais de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foi uma caralhada de vídeo que eu postei. Se você não assistiu, pega um de maratona aí, como quem não quer nada, e assiste meus vídeos antigos e os vídeos novos desse retorno do canal. E que essa segunda temporada do canal seja a melhor. Que Vai ser a melhor, entendeu? Porque eu tô com muita novidade, eu tô com muito quadro, eu tô com muita ideia Eu tô com muitos planos, mano, vai vir muita coisa da hora, prometo pra vocês Mano, eu tive muito problema com edição enquanto eu tava aprendendo, mano Mas vale muito a pena, igual se você gosta desse mundo audiovisual, mano Mano, eu também tive muito problema, tipo, tava editando, ficava 5 horas editando Deixava o vídeo pronto, renderizando e ia pra escola e o PC desligava ou minha mãe desligava. Eu já surtei isso muito. Teve vídeo que eu deixei de gravar, que ficou muito bom. Que eu falei, não vou editar, apagava e gravava de novo. E tem probleminha na tomada aí. E probleminha na tomada, tem problema na tomada aqui do estúdio que ela desliga sozinha. E isso é foda, isso é foda, mano Eu sempre sofro com isso E mano, teve muita coisa que eu gostei nesse meio tempo aí Nesse meio tempo não, nesse um ano de canal, mano Se você pega o primeiro vídeo dessa temporada do canal, mano Você olha lá, eu tô completamente acanhado Eu tô com vergonhinha Eu tô todo tímido Aí você pega o vídeo hoje em dia, já tá um negócio mais pesado assim Eu tô falando dos absurdos Eu fico com vergonha Igual, eu já, mano, nesse meio período aí eu já falei que eu Beijei na pia, que eu já beijei o Pablo Vittar, <risos> minha mãe já me catou transando, que eu já fui <risos> corno, <risos> eu já... mano vocês sabem mais da minha vida do que eu mesmo, parça. Também criei o canal secundário, se você não é inscrito no canal secundário vai se inscrever, eu vou deixar aqui, se inscreva lá, porque lá é onde tem minhas brisas que eu não posto aqui igual... Eu posto lá uns cortes de live, eu posto umas brisas minhas que, tipo, não acho necessário postar no canal principal. Vai lá seguir, porque se você não tem nada pra fazer, eu também não tenho, então eu posto pra vocês, vocês me assistem e assim a gente faz um loop infinito de <risos> entretenimento, entendeu? <risos> e uma <risos> sala de palmas de novo pra <risos> Mano, garanto pra vocês que isso é só o começo de muita coisa que tá por vir Muita novidade, garanto pra vocês Isso daí é tipo a ponta do iceberg que deu o robô de Titanic, entendeu? E embaixo tem muita coisa que tá por vir Vou melhorar o cenário, vou arrumar o estúdio Vou comprar equipamento novo, tô comprando aos poucos Tá melhorando tudo, tô comprando objeto pro cenário, tô comprando um monte de coisa Em breve o negócio vai ficar bem profissional, vai ficar bem legal Não que não esteja mas que vai melhorar, entendeu? Queria agradecer a todo mundo que participou em todos os vídeos aí, que me ajudaram a gravar. Convidado, a galera que, tipo, me ajudou em local, igual um salve aí pro Joe Bárbaro. O Jô Bárbaro é meu cabeleireiro, ele liberou espaço. Um salve pro Biel também, que é meu cabeleireiro, também que liberou espaço lá pra gente gravar lá na barbearia dos dois. É, Alterpes também, Tabacaria aqui me patrocina. Obrigado a todos que participaram dessa primeira temporada. E que venha muito mais loucura, vocês não estão corretos comigo? Ah, olha E mano, deixei um trechinho de um clipezinho que eu fiz aqui, desse um ano de canal, todos os vídeos que eu gravei. E também deixei alguns vídeos do meu canal antigo pra vocês verem a diferença de qualidade, mano. Antigamente eu nem editava, tem uns trechinhos do vídeo que eu deixo o dedinho de canto, assim, tá ligado? A câmera pega, é, tipo, muito ruim, a qualidade é em 360p, mano, é muito ruim. E o okay, que? Aos poucos tá melhorando e vai melhorar muito mais. E repito, mano, isso foi uma realização de um sonho. Eu duvidava que eu ia conseguir postar toda semana, porque eu não conseguia manter nem frequência de um mês. Uma vez no mês postar vídeo e eu consegui durante esse ano inteiro postar uma semana. E vou deixar o clipezinho aí pra vocês assistirem aí, ó. Um beijo e desde já agradeço a todos vocês e se inscreva no canal. Este vídeo é contraindicado a não-bebedores de álcool, ele não tem finalidade nenhuma. Pessoas com humor duvidoso simplesmente ligaram a câmera e falaram merda. Já deixe seu like e continue no vídeo para a A gente tá cagando pra monetização, a gente só quer ser é famoso mesmo. Mas olha só, estamos aqui mais uma vez no canal preferido de quem? da Laura Vive Você tinha E uma salva de spawn aí no canal quando a morena só quer ficar, mas não quer liberar, eu faço o quê? Mano, chega e pode ser feia, só pode ser gorda e aqui estamos no canal preferido de quem? Do Pericloa! Ah. Eu privado tipo baixada assim, ela começou a me arrebentar com a vassoura Olha! E eu não acordava Deus é sempre mais justo Deus pela meu pai. O que você mudaria <risos> Eu colocaria mais você Vai <risos> ficar com nove Beto Carreiro Mais olhações <risos> <risos>